Galera, é hoje. É, beleza, galera? É, tipo assim, hoje eu tô aqui num tutorial de como criar um server bucket. E tipo assim, galera, eu vou fazer o server aqui e mostrar pra vocês como que vai ser, mas eu vou também deixar o projeto de server, que é tipo o server já pronto, na descrição pra vocês. Tipo, se vocês não quiserem ver como é que faz, vocês só pulam pra parte da configuração dele que tipo você vai precisar. Mas nada de impressionante. Aí, beleza. Bom, pra quem quer saber, é tipo assim, você vai baixar esse Craft Bucket aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E eu vou também baixar, não, você também vai baixar esse start aqui, ó. É o Starter Server. Bom, muita gente se ferra na hora de criar um server bucket, porque o próprio computador não aceita aquele starter, por isso existe vários, olha só. Acho que são quatro ah. de presente, mas beleza. Bom, em vez de fazer um tutorial, eu devia estar fazendo um vídeo de Minecraft, mas meus tutoriais fazem sucesso na galera, né? Bom, aí depois de baixar o starter server e o craftbook isso daqui não precisa, porque não vai dar na inscrição, isso daqui vai estar aqui dentro. Depois disso, você vai, depois de baixar esses dois, vai criar uma nova pasta. Nela você pode colocar o que você quiser. Vou botar aqui bucket server, porque é indiferente o nome da pasta. Vai jogar esses dois pra cá. Beleza, abre a pasta. Aí, olha esses indivíduos aqui. Deixa eu aumentar o tamanho, ícones grandes, beleza, perfeito. Que assim vai Beleza. Aí você vai clicar uma vez sobre o craft bucket E espera, né? <risos> Fiquei meio em silêncio assim, esqueci de falar Espera Mas pra não fazer vocês esperarem Eu vou pausar o vídeo Galera, legal, bacana Ele criou tudo aqui, ó tudo o que você precisa Tá aqui Ih, tá alagando um pouquinho Acho que eu sei porquê Tipo assim, você vai apertar Ctrl Alt Del Logo em seguida Vai clicar em iniciar gente de tarefas hoje o dia tá difícil com meu computador, viu? Acho que eu sei porque. Meu Minecraft tá aberto, galera. Aí, beleza. Vai procurar Javal aqui, né? Aí, beleza. Vai clicar aqui. Vai clicar em finalizar processo para não dar erro. Nenhum, né? Se não tiver nenhum Javal aqui, você pode prosseguir em diante. Pra quem não sabe escrever, Javal. Seguinte, eu deixei aí na descrição do vídeo como é que se escreve. Pra poupar tempo, né? Aí, beleza. Você vai vir nesse server aqui, provavelmente, se é a primeira vez que você tá criando um server, isso daqui vai ser o mesmo nome que esse. Você vai procurar um... assim, ó, calma aí. As propriedades básicas é tipo assim, você vai clicar em um deles, se tiver isso, não é o que você quer. Pode fechar já aí? Você vai no outro e provavelmente o outro vai ser o que você quer. Se clicar com o botão direito, abrir com <risos> bloco de notas, ok? Ou se você tiver o notepad, você abre com ele. Nossa, eu corredor uma carregada que da hora, viu? Acho que é hoje que essa coisa vai explodir. <risos> Aí beleza, aqui você vai configurar todas as coisas, né? E tipo assim, aqui é o IP que eu falei que você precisa configurar, né? Aqui que é a parte que você precisa. Tipo, o server que tá na descrição tá pronto. Aí é só você vir nesse server aqui que eu acabei de falar, né? E vem server IP. Aí, calma aí, você vai abrir seu ramache. Ou se você tiver já aberto uma porta no seu Minecraft. Não, no seu roteador aí sim você já pode botar seu IP de verdade. Assim, né? Tipo, eu já abri, mas eu prefiro o Ramach, que minha internet é uma droga. Aí, beleza? Copiou o endereço Pv4. É true ou false? Tá, galera? Falso, hardcore tá false. Online mode: Online mode é tipo assim. É pra quem tem Minecraft original. Só quem tem Minecraft original pode entrar. Se tiver true, quer dizer que é verdadeiro. Se você quer que a gente com Minecraft pirata entre no seu server, você bota false. Aí beleza. PVP é se você quer player versus player. Vou deixar false. Mas dependendo do seu server, você vai precisar. Vou deixar true. Putz. Aí beleza. Dificuldade pode deixar em um game mode. Se for no curativo, deixa um. Se o seu server, tipo, você quiser fazer, tipo, um server sobrevivência -se depois, se você quiser fazer um criativo, você vai ter que precisar de um plugin, né? Mas, deixa zero. Aí, máximo de players, é o tanto de players que pode entrar no seu server. Você pode deixar o quanto você quiser, tá? Eu deixo 10, que pra mim é configuração padrão. Gen ger gerar estruturas, né? É, generate structures, né? É, tipo assim... Isso daqui, meu headset... Nossa, vocês não devem estar ouvindo nada. Desculpa, meu headset estava um pouquinho para baixo. É... Aqui, é a vila de NPC, né? Bom, vou deixar fácil que eu não quero nenhuma vila de NPC xireta, né? A distância que seus players vão ver. Tipo assim, é recomendado que você deixe 10 ou 8, dependendo do, do, do seu computador, né? Porque você vai carregar... Mas beleza, isso está fora de cogitação. Isso aqui é o nome do server. Vou deixar Sony Beleza, lindo. Aí você pode clicar aqui em fechar, salvar. Feito isso, você nunca mais clica na bucket. Nunca mais. Aí você vai ir nele, com o botão direito, renomear. Aí você vai apagar tudo. E deixar apenas Craft Bucket e dar Enter. Aí, beleza. Você vai vir nesse Start aqui. E vai testar um por um, né? Deixa eu mostrar pra vocês de novo o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão testar. Vai pegar eles. Cada um deles. E vai jogar pra dentro aqui, ó. E vai clicar uma vez sobre ele. E vai testar um por um. Quando der certo... Vai aparecer a mensagem que vai aparecer com esse. Vamos esperar. Tô cansando de esperar. Isso daqui. Se aparecer outra coisa, porque uma mensagem de erro, por exemplo, você vai você pula para o próximo e testa. Aí, beleza. Vamos esperar o mundo carregar. E eu já vou. Galera, é perfeito! Tá lindo demais! Aí, no final, vai dar esse doni aqui, né? Meu mouse é preto, o bagulho é preto também, vocês não devem estar vendo é nada. Mas eu vou clicar aqui, porque o Cantaz ele faz isso por mim, calma aí. É? Ó, aqui, bem aqui, vai estar o doni, certo? Doni, doni. Aí, beleza. O deu doni, você pode minimizar, perfeito. Aí, você vai abrir seu Minecraft, né? E vai botar o IP lá, né? E tipo assim, antes que eu esqueça cadê, cadê? Plugins, aqui eu vou deixar essa pasta aqui de plugins pra vocês. E o, os plugins vão estar a download assim a parte, né? Bom, já volto Galera, estou vivo e estamos bem aqui. O server abriu completamente. E tipo assim, galera, é... eu tô gravando com uma tela um pouquinho grande aqui, e por isso tá vagando um pouquinho, mas... Aí beleza, os plugins vão estar aí na descrição do vídeo, e tipo, se é a parte da tab aqui aparece, como todos os outros servers, né? E... beleza, deixa eu ver, o que mais eu tenho pra avisar vocês? Tipo assim, deixa eu desconectar, tá lagando um pouquinho... Aí, para vocês, tipo, deixarem seus amigos entrar, você vai ter que criar uma rede lá no, no Hamash. É muito simples fazer isso. Eu, tipo assim, já volto. <música>